Daniel, vamos falar sobre o assunto envolvendo a advogada Ana Cristina Valle, ex-mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro, que perdeu a nacionalidade brasileira. Uma notícia que pegou muita gente de surpresa. De fato, o que isso significa na prática, Daniel? Bom, na prática, quer dizer que ela perdeu os direitos civis e políticos, né? Então, ela, ela vai ter, de certa forma, aí que entrar no Brasil com visto ou com o passaporte norueguês dela, é, e ela não vai poder mais votar. E uma coisa que é muito importante também, que as pessoas é, têm levantado muito aí, é essa questão da, da, da possibilidade, né, dela não ser. Uh, extraditada da Noruega para o Brasil de volta, porque ela não é mais cidadã brasileira. Então a gente vai ter aí uma série de, de, de percalços e percursos que nós precisaríamos pre preencher nesse processo para eventualmente, se ela for realmente responder alguns processos no qual ela é investigada, se ela for é, é, realmente responder a esses processos e realmente for condenada, nós vamos ter uma dificuldade de extradição dela. Daniel, e, e qual o motivo? Né? Por que ela perdeu essa nacionalidade? Foi por prazo ou por alguma outra situação? Não, na verdade, assim. a Constituição Federal ela prevê a, a, a não possibilidade de perda, ou seja, você não perde a sua nacionalidade brasileira se você fizer a solicitação de uma outra nacionalidade por ascendência, é, nascimento ou imposição. Então, quer dizer o quê? Se você for descendente... De uma pessoa, que é seu ascendente, obviamente, que nasceu em outro país ou que tem cidadania de outro país e você perde a mesma cidadania voluntariamente, você não perde a brasileira. Muita gente, muitos brasileiros pedem cidadania é, italiana, portuguesa, espanhola, porque os pais, os avós, os bisavós... Foram é, espanhóis, portugueses ou italianos ou o que for. Tá? Então isso não, não perde a cidadania. A segunda questão é por nascimento. Então acontece muito, muitas pessoas vão ter filhos em outros países e perdem a cidadania brasileira. O que é muito normal, muita gente vem para os Estados Unidos aqui ter filhos e voltam para o Brasil para os filhos terem duas nacionalidades, terem, serem americanos e serem também brasileiros. Não perde a cidadania brasileira. E outra é por imposição. Então, por exemplo, você é cidadão de, de países que eventualmente obrigam você a pedir a cidadania para você permanecer lá ou por qualquer razão, seja ela tributária, fiscal, político que for. Você precisa pedir aquela cidadania por uma condição sua e não porque você quer, mas porque você precisa pedir. Essa também é uma outra situação na qual você não perde a sua cidadania brasileira. Nas outras situações, você perde, a menos que o Brasil tenha um, algum tratado com esse outro país de dupla nacionalidade. Senão você perde, e foi o que aconteceu com a ex esposa do ex-presidente Bolsonaro. E, e nesse caso, ela tem a possibilidade de lutar para a sua manutenção, a manutenção dessa nacionalidade, a permanência aqui, uh, ou terá problemas a enfrentar nesse processo, Daniel? ela vai ter problemas com certeza nisso daí, porque nós estamos falando de uma questão constitucional. Né? Não é só uma questão de simples legislação regulamentar, né? regulamentatória, foge às vezes a palavra em português. É, ela É uma questão constitucional, então ela não, não vai poder, não, não tem muitas, muitos argumentos para justificar em cima dessa questão. Ela pediu a cidadania voluntariamente, e ela pedindo voluntariamente, ela automaticamente acaba... É, se, se obrigando a renunciar à brasileira, né? ou perdendo a brasileira é, obrigatoriamente. E ela como advogada, ela não vai nem poder dizer que ela não sabia disso, né? apesar de que todos são obrigados a conhecer a lei, mas ela como advogada se coloca até numa posição um pouco mais fragilizada, porque ela não vai nem poder alegar que ela desconhecia esse fato. Agora, Daniel, nesse ponto que eu ia tocar agora, a questão da, da, da profissão da Ana Cristina Vale, ela é advogada. No caso de ser formada no Brasil, ou na no, no Noruega, enfim, mas exercendo a função por aqui, ela também precisa deixar de exercer a função? Ela perde essa possibilidade? Imaginando o seguinte, se ela exercia a função aqui com o diploma de lá, não, confesso que não sei qual é a história dela na, na, na profissão que escolheu, mas ela pode ter essa profissão, essa função também impactada da, em função da perda da nacionalidade? É uma excelente pergunta essa e, e essa sim pode dar uma grande briga é, com relação a essa questão, porque é o seguinte: para você ter OAB, você precisa ter autorização de trabalho, tá? Senão você não pode trabalhar no país. Se você não tiver autorização para trabalhar num país, seja ele qual for, você não pode trabalhar naquele país. E para ela exercer a função como advogada dentro do Brasil, ela vai precisar necessariamente uma autorização de trabalho, que está atrelada. A cidadania dela, pelo menos até agora, estava atrelada à cidadania dela. Né? Ela é brasileira, ela tem direito de trabalhar dentro do território nacional. Como ela perdeu isso, obviamente, ela deixa de ter os direitos civis e políticos consequentemente ela deixa de ter o direito de trabalhar dentro do Brasil também então é uma questão aí que vai ser levantada com certeza absoluta nos próximos meses aí e que deve ser questionada sim a legalidade disso né dela continuar mantendo a OAB dela sem autorização de trabalho dentro do país eu acredito que ela vai poder manter sim a autorização de trabalho a OAB dela mas ela não vai poder exercer o ofício dentro do Brasil porque ela vai ter que exercer no país onde ela está, porque vai se tornar um pouco mais difícil para mesmo porque a AB não ela não ganhou a Abé, né? ela prestou uma prova para conquistar, né? Um exato, exato. Ela conquistou aquilo, mas uma coisa está atrelada à outra, né? Então a gente precisa ver como vai ficar essa questão da autorização de trabalho dela e não só a questão da licença dela. Eu acredito que a licença deve continuar porque é um, é um ela adquiriu, adquiriu, ela prestou, ela fez os requisitos e tudo mais. Mas ela não vai poder exercer dentro do país porque ela deixou de ser brasileira. Tá certo. No caso dela, você complementar? No caso dela, é, ela morou muitos anos no Brasil né, e foi para a Noruega, passou mais tempo na Noruega, passou 11 anos, se não me engano, 12 anos na Noruega. É, é o contrário, ela teve mais parte da vida dela no Brasil do que lá. Mas isso não, não vai fazer a menor diferença para ela ter residido no Brasil porque ela voluntariamente pediu a cidadania dela norueguesa. Perfeito. Esse é Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional da Toledo Advogados Associados. Daniel, mais uma vez obrigado por estar conosco, sempre com pautas importantes aqui trazidas para a audiência Jovem Pan. Obrigado, Daniel. Obrigado, um grande abraço.